Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Java uh, Nessa aula eu vou explicar para vocês polimorfismo, certo? Uh, para começar a gente vem aqui cria um novo projeto, Java, aplicação Java Nome do projeto vou chamar ele de... Aula poli, Não, chamar ele de exemplo... Polimorfismo, certo? Aqui em exemplo polimorfismo, eu vou criar algumas classes. Bom, eu vim aqui em novo, classe Java, vou chamar essa classe de produto. Vou também criar uma nova classe livro. E eu também vou criar revista. Bom, aqui em produto eu vou criar um método chamado dados Certo? Então, public void dados E ele vai retornar a seguinte informação Certo? Bom, aqui em livro uh, Deixa eu só fazer uma uma coisa aqui pronto bom o livro ele vai extens produto porque o livro é um produto certo e aqui a gente vai fazer um override override significa que a gente vai reescrever o método mostra dados e aqui a gente vai falar que é dados do livro, certo? A gente também pode criar duas vezes o mesmo método, certo? Então, aqui a gente vai criar ele mostra autor. Então, ele mostra os dados, os dados e a gente mostra o autor. Aqui a gente está criando um, um método dentro da própria classe livro, Certo? e que produto em si não vai ter esse método bom deixa eu só adicionar a anotação override que eu estou pegando essa, essa esse método da, da classe de produto e aqui mostra autor a gente vai escrever uh, dados do autor certo bom e eu também vou vir aqui em revista eu vou falar que revista extends produto porque também é um produto, certo? Bom, public void mostra dados e é salt para é, para escrever o print, certo? Então dados da revista. Então, aqui o que, que a gente fez basicamente a gente criou a classe produto e a gente chama ela de produto a gente queria também uma função chamado mostra dados um método mostra dados essa esse método em si ele vai ser estendido para as duas para, para duas classes as classes elas são a revista e o livro certo então isso quer dizer que basicamente é um polimorfismo certo o que, que acontece aqui é que o produto é a revista em si ela é um produto e o livro também é um produto então a gente vem e a gente chama esses métodos em, em revista e a gente mostra os dados fazendo uma override ou seja uma reescrita desse mesmo método certo bom e aqui como a gente tem um livro, mostra dados, dados do livro E aqui mostra autor Esse mostra autor em si já é um outro método que a gente cria dentro da própria classe chamada livro Certo? E aí a gente, a gente vai ter outra informação Ok? Bom, aqui em, na classe main a gente vai chamar tudo isso, certo? A gente vai instanciar E como que a gente faz isso? A instância em si, ela é dada por uma nova criação de algum objeto. Então, o produto P1 é igual a novo produto, certo? Então, P1 é um novo produto. E aqui a gente tem a seguinte, é, o seguinte método. A gente tem aqui é, o mostra dados, certo? Então, se a gente vir aqui e seleciona mostra dados... O que, que ele vai mostrar em si é dados do produto. Então, por que, por que, que isso está acontecendo? Porque ele está vindo aqui em produto, dentro da, da classe produto, e ele só está mostrando dados do produto, certo? Bom, uh... agora a gente vai fazer um, um polimorfismo, certo? Como que a gente vai fazer? O produto P2 ele vai ser um novo livro, certo? E o P 2 ele também tem o mesmo método mostra dados. E aí ele mostra dados do livro, correto? Ah, a gente também tem uma outra função, certo? A gente tem a função aqui em livro. A gente tem a função mostra autor. Então, é... opa, perdão. Bom, é, qual que é a diferença em si do livro e do produto? E eu tenho certeza que vocês ficaram em dúvida. O produto P2 é igual ao novo produto. Isso significa que eu estou entrando dentro é, do, do produto, certo? Só que eu estou sendo redirecionado para o livro. E aqui dentro do livro ele está criando um objeto P2. E aqui é a mesma coisa, só que ele não entra dentro de produto. Ele basicamente ele já vai direto no livro e ele cria um novo livro. certo? E aqui em L1 ponto, Mostra Dados, a gente vai ter as informações do, do livro em si, né? os, os dados do livro. Só que a gente tem aí é, uma coisa muito interessante, que é o L1.mostra autor certo então deixa eu rodar então ele vai ter aqui vamos recapitular uh, p1. Ponto mostra dados ele está mostrando dados do produto mostra dados p2 ele está mostrando os dados do livro mostra é, dados l1 está mostrando dados do livro certo e mostra autor está mostrando os dados do autor então basicamente esta aqui informação, ela não tem polimorfismo. Já esta informação de cima, ela tem polimorfismo. Certo? Bom, uh, e agora vem uma, uma parte muito interessante que se chama o cast. O cast, ele... Ele pega as informações da sua polimorfismo mãe, da sua... É, da herança mãe, certo? E como que a gente vai fazer isso? Então a gente está criando aqui um novo livro, só que eu não crio com new, certo? Eu crio ele instanciando... O livro uma forma do L1, então aqui olha, eu tô pegando livro L2 que eu estou criando um novo, uh, uma nova, um novo, novo objeto, certo? E esse novo objeto ele vem da classe mãe L1, correto? E o L2, ele vai estar mostrando mostra-autor. Ok? Bom, como que vai ficar isso? Dados do autor. Então, basicamente, ele vem aqui em L1, ele chama o livro e ele cria uma nova instância dessa instância, sabe? E ele mostra o autor. Bom, e agora, para finalizar... Eu vou criar agora um o último é, a última instância que ficou faltando, né? Que é revista. Então como que a gente vai fazer isso? Produto P3 é igual a new revista, certo? E P3.mostra dados. Ok? Então, dados da revista. Bom, é isso, galera. O vídeo é esse. É, Deixe um joinha. Uh, e até o próximo vídeo. Falou!